Bom, tropa, hoje eu entro no Twitter, esperando saber informações sobre CPMI do dia 8 de janeiro, onde claramente Lula estava encurralado, Flávio Dino, toda essa turma que compõe o PT, o fotógrafo do Reuters. Na minha cabeça, foi assim, acabou, ah, velho, esses caras não têm pra onde fugir. Pra minha surpresa, não há uma única menção da CPMI do dia 8 de janeiro ela foi completamente esquecida e foi trocada por uma outra pauta, a PL 2630 de 2020, que a direita chama de PL da Censura e a esquerda chama de PL das Fake News. Hum, será coincidência ou será uma bomba de fumaça para que a gente simplesmente esqueça essa CPMI que com certeza iria derrubar o governo do Dilma ela foi esquecida, ninguém vai falar sobre, Pacheco chutou lá para frente, e vamos trocar de assunto, vamos falar da pele das fake news. E aí eu vejo, como se fosse unisson pessoas desesperadas, falando que é o fim da internet, pessoas com, com as mãos para os altos, dizendo, ah, meu Deus, acabou, correndo todo mundo para as colinas, com medo e desespero. Claro. Não é uma PL que parece ser muito boa para nós da direita, não é mesmo? Que sempre fomos taxados de fake news e seríamos o alvo óbvio dessa PL. Mas, mais uma vez, as pessoas gritando, falando é o fim do cristianismo, vamos censurar a religião. E aí eu paro um pouco e penso, será que não há é desespero dessa esquerda? Será que não há é desespero do jornalismo que hoje perdeu completamente espaço não para mim, não para outros canais do YouTube, não. Perdeu espaço para as tias e tios do Zap, que veem as coisas acontecendo e compartilham em seus grupos, que estão compartilhados em outras redes sociais, que perfis maiores enxergam e compartilham mais ainda. Hoje acontece algo na sua rua, você filma, posta numa rede social e de repente o mundo inteiro fica sabendo antes de qualquer jornalista poder chegar lá e fazer a sua matéria. Então, é óbvio, é evidente que a esquerda está desesperada. E eles têm um plano. Ué, vamos censurar todos eles. É óbvio que isso vai funcionar, não é mesmo? Aí eu paro e penso. É mais uma vez, não é mesmo, que eles querem acabar com os tais cristãos? Será que funciona? Essa é a pergunta que a gente faz aqui. Ora, uma vez, o imperador pensou o seguinte. Ah, esses cristãos aí me atrapalhando, falando de liberdade contra os impostos. Que porcaria é essa? Quem pensa que essa história é nova precisa começar, não precisa terminar. Precisa só começar a ler a Bíblia. E você vai entender que a pauta da Bíblia é exatamente a pauta que a gente está vivendo hoje. Jesus combateu os cobradores de impostos. é mais, Nada mais, nada menos, cara. E aí a gente para e pensa o seguinte. Esse imperador pensou numa solução mágica. E hoje... Nós estamos desesperados. Ai, vão apagar meu canalzinho no YouTube, vão apagar minhas redes sociais. É meu fim. Os cristãos do passado estavam preocupados em serem levados para a arena, para o Coliseu, e terem que lutar contra leões, sem nenhuma arma em mãos, com os próprios punhos. E não preciso dizer que eles foram devorados. Então, no passado, isso já aconteceu e não aconteceu de forma leve. E hoje a gente está preocupado em ser calado nas redes sociais. A preocupação antes era ser devorado por leões. Hum, o imperador pensou, vai funcionar, não é mesmo? <risos> Eu tenho todo o ouro do mundo, tenho todo o exército do mundo, todos os legionários, os pretorianos, os imperadores, não sei o que lá. E aí, vamos colocar todos esses cristãos que estão falando merda aí para mim e vou colocar eles na arena. Eu vou acabar com cada um deles, vou proibir isso. Cada... Quem for cristão vai para a arena dos... com os leões. Hoje, 2023, segundo World Data, um site aí de... de datas, né? de análises e informações, há 2,2 bilhões de cristãos no mundo. Isso daqui é um turn down for watch, é aquela viada espetacular e onde está o Império de Roma? Tem um colisão lá todo quebrado, só tiram foto para que virou local uh, turístico, não serve para mais nada a não ser as pessoas tirarem foto, e Roma é uma pequena cidade da Itália agora. E todo o Império caiu, e todos eles foram completamente destruídos. E vocês sabem por quê? Porque mexeram com o grupo errado de pessoas, mexeram com aqueles que têm fé, que acreditavam na verdade. E o cristianismo não acabou. Ao contrário, é a maior religião, uma das maiores religiões do mundo, se não é a maior. 2,2 bilhões de pessoas nesse mundo se consideram cristãs. Então, qual que é o medo que eu tenho de uma PLzinha das fake news? zero É o que eu aprendi nesse ano. Ah, vamos censurar, hein, Você não tá com medo que vão te censurar? Aí eu paro um pouco e penso, what? What? Como é que eu posso ser mais censurado como é que alguém nessa direita pode ser mais censurado do que já foi tem como ser mais censurado do que você ter todas as suas redes sociais bloqueadas por causa de uma única ministro que te acusa de fazer algo que até hoje não foi comprovado nenhuma vírgula e eu volto e reafirmo gabinete do ódio nunca existiu nunca conversei com nenhum bolsonaro né? eles nem sei eles, se eles sabem que eu sequer existo o que mais, né? ter todas as suas redes sociais bloqueadas, o que mais eles podem fazer? Ah, tirar seu dinheirinho, né? Ué, aqui mesmo, continua com o nosso pagamento completamente bloqueado. Eu agradeço ao advogado Rodrigo Sindona por simplesmente ali estar tentando dar uma força para nós para conseguir que liberem esse pagamento. Mas é mais uma vez que tiram tudo que eu tinha. isso não se repete uma vez, repetiu o outro ano, e o outro ano, e o outro ano. E todas as vezes eles tiram tudo que eu tenho na esperança de que eu vou. Agora sim. Agora a gente calou esse vagabundo aí. Agora a gente calou esse Enzo. E olha eu aqui falando. E mais uma vez. Sabe por quê? Porque a gente aprende, a gente evolui num momento de dificuldade direita há cinco anos atrás, eu sei que eu tô nesse canal desde 2015, são um dos dinossauros aqui da internet, principalmente quando a questão era política, dava para contar nos dedos de uma mão quantos canais tinham falando de política. Eu vi essa mesma direita hoje censurada, esses mesmos vivendo nas suas redes sociais e falando, temos que lutar pela liberdade de expressão. Eram os que cinco anos atrás queriam um projeto de lei, queria censurar a esquerda. São os mesmos caras. Não, a gente tem que censurar a esquerda, com é a ideologia nefasta e não sei o quê, e vamos calar todos eles. Hoje aprenderam. O que, que eu disse lá atrás? Que essa história de censura seria usada contra nós, obviamente. E é exatamente o que está acontecendo hoje. Porque não importa se você quer censurar seus inimigos, importa quantos inimigos você tem. Eu estou mostrando aqui do lado né, o placar, só para vocês entenderem. Eles precisam de 257 votando pela PL da censura para ela ser aprovada. Faltam 82 parlamentares que estão indecisos. E eu falo para vocês, isso não existe, parlamentar indeciso. E essa PL com certeza vai ser aprovada, a censura será colocada em prática e mais uma vez seremos levados aos leões. Só que mais uma vez sairemos de lá mais fortes do que nunca, porque é nesses momentos de dificuldade, é o que eu aprendi esse ano. Que toda vez que a gente fica num momento que a gente acha que é horrível, a gente não consegue calcular qual é o resultado disso a longo prazo. Eu não sei o que, que, que, que eles fizeram contra mim, se eu vou realmente deixar de existir nos próximos meses, meu canal vai desaparecer, ou se a gente vai ser justificado e a censura vai se voltar contra esse seu sensor, como é o efeito Streisand que eu falei no vídeo anterior. Então a gente não sabe calcular o resultado de tudo isso. Mas eu posso te dizer uma coisa. É apanhando o que se aprende. É sofrendo a censura que se luta por liberdade de expressão. Que era algo que ninguém falava sobre lá em 2018, quando eu fui o primeiro a ser censurado com o processo judicial, que continua aí até hoje, do João Dória, né, que era prefeito, virou governador, e agora ele não serve nem para vencer no seu próprio bairro, onde só tem ele. Ele não venceria para dono do bairro. Mas hoje a gente continua nos nossos casulos. Como lagartas, que estão apenas crescendo, apenas nos desenvolvendo. Então tem muito chão ainda. Eu não tenho medo de censura, eu não tenho medo de vagabundo, e nunca terei. Pode ser o imperador de Roma, pode ser o Alexandre, o Moral, pode ser o Lula ou quem for. Enquanto estivermos pensando, continuaremos nos expressando. Então isso aqui não é uma motivação falsa, não sei o que, é porque eu realmente tenho fé. Eu realmente acredito que a gente pode mudar as coisas, mas antes a gente tem que passar pelo mais dificuldade possível. Antes a gente tem que ter nossa fé testada. É isso que está acontecendo nesse momento. E se a liberdade agora, de repente, é a pauta principal da direita, eu dou glória a Deus. Eu agradeço a Deus e falo obrigado, Deus, por ensinar os meus irmãos e irmãs quão importante essa porra da liberdade de expressão, porque precisamos ser todos censurados porque primeiro, ah, foi só uns canais no YouTube aí, não, eles falaram merda, cavaram falta, cavaram falta, falaram do Terça Livre, de mim, do Bernardo Kitter, Camila Abdo, Barba de Paula Marisa. cavaram falta, cavaram falta. Depois foram jornalistas, depois agora estão sendo os deputados, por isso que eles estão tão desesperados, em breve vai ser toda a população. E aí sim, as pessoas inteiras vão entender que quão importante é você poder falar aquilo que você pensa. Então quero saber a opinião de vocês, é muito importante. Se você deseja concorrer a mil reais no Pix, participem da nossa nona rifa, compre quatro e leve 5. tamo junto. É livre iniciativa, tropa. Ninguém, eu não obrigo ninguém a fazer nada. Vocês estão aqui por livre iniciativa e é ela que vai transformar esse mundo. Podem ter certeza que é a esquerda que tem mais medo de nós do que nós deles. E até a próxima. Tchau, tchau.